A partir de já, nós temos aqui, simbolizando em bonito, essa cidade que, que, que, é um, que é um símbolo da beleza natural, mas simbolizando que sim, aqui nós estamos começando ou dando mais um passo em direção a Mato Grosso do Sul ficar cada vez mais inserido no mundo digital. Nós temos três municípios que serão beneficiados de, desde já. E o que é isso? É nós interligarmos com fibra ótica as repartições públicas municipais, escolas, postos de saúde e disponibilizarmos três pontos de Wi-Fi gratuito nas praças públicas aqui de Bonito, de Nova Andradina e de Nova Alvorada do Sul. E se nós dermos uma infraestrutura que realmente propicie a esses turistas irem, voltarem, divulgarem as belezas do nosso Brasil, certamente teremos nessa atividade econômica uma grande fonte de receitas para o nosso país, para o nosso estado, para os nossos municípios.